Olá! Todas as pessoas são bem-vindas no canal Heroic Journeys. Heroic Journeys e você, uma experiência que tem sempre o que aprender. Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está em Portugal. Eu sou o Luiz e hoje nós estamos transmitindo a nossa sexta aula do curso de Machine Learning, Matemática e Ética. Para essa aula de hoje, a gente tem uma novidade super incrível. A gente vai contar com a presença da Cecília Altran, a Cecília vai ser uma aliada dentro dessa jornada, ela é estudante, né? paulista e mora em Manaus. É... E hoje ela vai contar para gente um pouquinho a experiência dela com a jornada e também trouxe para gente um exercíciozinho prático. Então, conta para gente, Cecília. É... Vou te colocar na tela e vou te deixar começando a, a fala aí. Ok. Com você, Cecília. Oi. Vamos lá. Oi, gente. Boa tarde. Como o Felipe falou, me chamo Cecília. Eu tenho 25 anos, nasci em São Paulo, no interior, mas moro em Manaus agora. É Cecília Altran. Podem pesquisar no LinkedIn, vamos fazer conexões. É, eu vou falar um pouco de mim, tá? É, eu entrei na área de tecnologia há pouco tempo. Eu estudo há mais ou menos um ano e meio, assim. E antes disso, eu passei por vários outros processos, vários cursos, e eu acho que a pessoa que tem um pouco de insegurança com matemática e estatística vai entender, que por exemplo, o primeiro curso que eu quis fazer foi astronomia, eu era apaixonada, e aí fui pesquisar, descobri que tinha muitos cálculos, e eu falei, não, isso aqui não é para mim. E é muito bizarro, porque eu era nova, eu tinha 12, 13 anos, e foi a primeira vez, assim que eu já me limitei de fazer algo. E eu acho que muitas mulheres podem se identificar com isso, de você pegar um assunto para estudar e falar assim, e depois duas, duas, três vezes você tenta, não consegue, e você desiste. Você fala, ah, isso aqui não é para mim. Isso não existe. <risos> se você for tentando, não existe uma coisa que é para você. Tem uma coisa que você escolhe e você vai tentando até conseguir. né E aí eu passei por vários caminhos, fiz um curso da área da saúde, até que cheguei um momento que assim, chega. <risos> eu preciso fazer o que eu quero, né? E aí eu conheci a área de tecnologia, que é um mundo, né? É impressionante. E especificamente conheci a ciência de dados, que assim, brilhou meus olhos, é impressionante o que você consegue fazer, né, dentro de ciência de dados. E apesar de muita gente gostar especificamente de machine learning, porque é uma área de inteligência artificial, sabe? Mas você não consegue fazer um bom modelo se você não fizer uma boa análise exploratória de dados. Você não vai ter um modelo efetivo, você não vai conseguir fazer uma boa previsão, não vai conseguir fazer uma boa classificação, ou enfim, você não vai conseguir fazer nada direito se você não fizer uma boa análise de dados, uma, uma boa análise exploratória. Porque assim no dia a dia, você não vai pegar um dataset do Kaggle, que tem lá usabilidade 10, <risos> sabe? Você vai acessar o banco de dados de uma empresa e você vai pegar um dataset, você vai pegar ali uns dados que, assim, tem valores faltantes, tem valores ausentes, né? Tem vários erros, é, erros de grafia, ou então vai ter um texto, assim, todo em letras minúsculas, uma parte toda em letras maiúsculas, ou então, vários, vários números que estão em escalas diferentes, e se você for fazer um modelo com isso, não vai dar certo, porque você precisa deixar tudo bem padronizado, né? Você precisa. Todo mundo fala que nosso computador é muito inteligente, hoje a gente consegue fazer várias coisas com o uso de um computador, da tecnologia. Mas quem fez tudo isso foram seres humanos, entendeu? Então, se você não deixar muito claro, muito limpo e específico o que você quer que o seu computador faça, ele não vai fazer. Vamos imaginar que o computador é uma criança muito inteligente, mas é uma criança, então se você não colocar A, B e C que você quer que ele faça, ele não vai fazer correto. E é por isso que a aula de hoje é a análise exploratória dos dados, que é onde o cientista de dados passa a maior parte do tempo dele, é, limpando e limpando e tirando todo o lixo que tem no dataset. Ai, deixa eu ver. Ah, já está compartilhando a minha tela? Aqui. <risos> então, está aqui. Bom, o que a gente precisa ver no dataset? Primeiro, a gente precisa ter uma ideia do que a gente vai procurar. Né? No nosso dia a dia, a gente não vai abrir uma página em branco e esperar que venha uma ideia. A gente tem que ter... Uma ideia do que a gente quer, então a gente ou vai ter um problema de negócio que a equipe de negócio trouxe para a gente, é, a gente ou então quer responder uma pergunta, ou você via na, na sua empresa, ah, eu acho que isso pode melhorar, então eu vou buscar isso dentro do meu dataset, do meu conjunto de dados. Enfim, mesmo que você seja só um estudante e está treinando, você tem que pegar um dataset e, e saber o, que, o que, que você quer extrair dele. Obviamente, vários insights vão vir quando você estiver trabalhando nele, mas você precisa ter uma ideia inicial para você saber que caminho é seguir, né? Então, o principal é... A gente vai ver como ele está, a gente vai ver os shapes, quantas colunas, quantas linhas tem, se está escrito tudo corretamente, a gente vai ver valores nulos aqui, ó. Aí nesse dataset, por exemplo, você já consegue ver, mais à frente eu vou mostrar, que a gente tem uma coluna chamada Company Name, e ela está acompanhada tanto o nome da fabricante quanto o nome do modelo, né, o nome do carro. E aí não é interessante você ter duas informações dessas juntas, porque você quer trabalhar só com o modelo para ver quais foram os modelos, por exemplo, os mais comprados ou os modelos que são mais caros. E você quer ter só os fabricantes, para você ver também quais são os fabricantes que produzem modelos carros mais caros, ou, opa. <risos> ou que, que foram mais vendidos e por aí vai. Aí a gente tem que verificar se há erros de escritas e processar valores nulos e etc. Bom, a importância que eu já falei, a gente tem que descobrir padrões, detectar outliers, checar valores ausentes ou então correlação. Porque às vezes você tem um dataset muito bom. Deixa eu só fechar aqui. Às vezes você tem um dataset muito bom, só que aí tá cheio de co coluna que tem correlação uma com a outra. E você vai ver mais para frente que isso não pode acontecer se você criar. Porque o que, que significa essa correlação? Você tem duas colunas que têm dados muito parecidos. Então, você vai ter essa sobreposição de, de conteúdo, assim, sabe? De informação parecida. E quando você for fazer um modelo, isso vai dar vários problemas, tá? Então, a gente quer responder algumas perguntas, né? Quantas variáveis, categóricas e numéricas a gente tem? Ou se a gente tem, né? Como estão distribuídas? Como estão esses outliers? como essas variáveis se relacionam como, entre si e como elas se relacionam com o target, que é, é o que a gente quer responder, né? Que aqui, no caso, a gente quer responder o que é, se relaciona mais com o preço de um carro, tá bom? A gente não vai criar nenhum modelo, a gente não vai chegar nessa parte, porque dentro de um processo, né? De um, de um projeto de dados, a gente tem vários caminhos e, no momento, a gente está nesse canal de exploratório. Bom... Aqui eu vou começar importando os pacotes. O primeiro é esse aqui, o Por exemplo, quando a gente, às vezes, vai rodar uma célula, aparecem umas, uns avisos em vermelho. Aquilo não é uma coisa que, pode, que não vai te preocupar assim, naquele momento imediato, tá? São avisos. Não é que você teve algum erro no corte, nem nada. São avisos. Só que, às vezes, incomoda, fica várias coisas é, em vermelhinhas, pode deixar a tela poluída, e aí é só você fazer isso daqui. Tá? A gente vai importar o NumPy, como NP, NumPy é uma biblioteca, que ajuda muito em, nessa análise mais, parte mais matemática e estatística. Pandas, que é <risos> a base, assim, né? Praticamente tudo que você vai ter, vai ter que importar pandas, ela é uma ótima biblioteca para fazer análise. E o Matplotlib e o seaborn para visualização. Tá? E isso aqui a gente coloca quando a gente quer que os gráficos apareçam. Dentro dessa telinha aqui, que eles não abrem uma janela separada, tá bom? Bom, a gente vai carregar a base, tá aqui, e a gente tem vários jeitos que podem aparecer, ou só o cars ou o ponto .read, que vão aparecer as cinco primeiras linhas, lembrando que a indentação em Python começa em zero, tá? Ou a gente pode colocar esse outro... E aí vão aparecer as últimas cinco colunas, tá? Demorando um pouquinho mais do que necessário, porque o meu computador não é rápido. <risos> Bom, aqui, a gente... Ah, eu não rodei a primeira, né, gente? É muito importante rodar as suas células, não esqueçam disso. Aí, aqui, a gente vai verificar... Aí, aqui, a gente vai verificar o shape. A gente vai ver o... quantas linhas, né, que são as instâncias e quantas colunas que são os atributos. Bom, a gente vai verificar o nome de cada atributo, que são as colunas. Então, a gente tem aqui o id do carro, a gente tem o nome, né? Aí... A potência, o sistema, o número de cilindro, a, a, o, o jeito né, do carro, o número de portas, enfim. Só para a gente ver aqui. E a gente começa uma análise inicial, a gente faz o car.info. E aqui, nesse primeiro momento, a gente vai verificar as quantidades de instâncias preenchidas, instâncias nulas e os tipos de cada dado. Aqui... É, eu já fiz a limpeza, então, quando eu rodei, ele já zerou a quantidade de valores nulos, tá? Mas tinha alguns nesse dataset. E a gente vai ver o the type dele, que a gente vai ver se é um inteiro, se é um objeto ou se é um float. E aqui é importante ver, porque às vezes, por exemplo, você tem uma coluna que está como inteiro, porque, sei lá, é uma coluna numérica, né? Mas nem sempre... É, o que vai estar representando é realmente, por exemplo, um número assim, sabe? Porque, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Car ID. É simplesmente a identificação do carro. Então, você não vai ficar somando a identificação, você não vai... É simplesmente, puramente, a identificação do carro. Entendeu? Então, às vezes, não faz muito sentido... Deixar como um inteiro. Assim, sabe? Vou ver se foi, foi aqui. hora roda. Foi. Ó, e aqui aparece ó, os últimos cinco. Aqui é para ver os valores nulos. Então, você vai usar .isnul. Se você não colocar o sum, ele vai aparecer tudo espalhado. Então... É, o ponto só é quando você quer somar alguma coisa. Então, aqui eu estou somando os valores nulos que podem ter dentro desse dataset que é de carro. No momento aparece zero. Né? Mas não se enganem, isso não é o padrão. <risos> ok? E aqui eu peguei especificamente a coluna carname, que foi o que eu falei lá em cima, que você está vendo, que tem o nome do fabricante e o nome do modelo. Então, Todos diferentes, assim, sabe? Tanto a escrita aqui, quanto o espaço que tem entre eles. Isso não é bom deixar, né? É uma boa prática. Então, é bom sempre você padronizar tudo. Aí, o que você pode fazer, né? No começo. Você vai fazer um split. Então, eu vou separar. Tá vendo que primeiro vem o nome do fabricante e depois vem o nome do modelo. E eles estão separados por um espaço. Então, eu fiz aqui um split. Eu vou separar o primeiro nome do segundo... Pelo espaço, tá vendo aqui? Aqui tem um espaço no meio. <risos> e aí, eu vou criar duas novas colunas. Eu vou criar uma nova coluna de fabricante com esse primeiro nome que foi separado, então vai ser o zero. E o segundo nomezinho, eu vou colocar dentro da coluna modelo. E aí, eu vou dropar. Dropar é o quê? Eu vou excluir aquela coluna. E eu vou dar um place true, porque eu quero que isso seja salvo dentro do próprio dataset, tá bom? Se você não colocar esse place true, o que, que vai acontecer? isso vai existir dentro dessa célula. Então, depois, quando você for rodar o dataset de novo, vai estar como se você não tivesse feito nada, porque ele vai estar existindo só aqui, tá bom? Bom, aqui já corrigi, você pode ver aqui no final, ó, que aqui tinha o carname, agora eu tenho o fabricante e tenho o modelo. Bom, para visualizar melhor os erros... O que, que você pode fazer? Você pode pedir para mostrar todas as linhas, tá bom? Só que, por exemplo, aqui foi possível. Apesar de ser um dataset... É mais ou menos assim, o tamanho dele, né? Mas digamos que na sua empresa você tem um dataset... Putz, gigantesco. Realmente vale a pena você abrir para ver linha por linha? Entendeu? O que, que a gente tem que ter em mente é que, assim, cada dataset, ele vai pedir uma análise exploratória única. Então, seria muito fácil chegar com uma receita pronta, ou um ABCD que você tem que fazer, só que essa não é a realidade. Você tem que saber, por isso tem que saber o que você está procurando, para saber o que você vai fazer. Porque cada dataset vai ser diferente. <risos> então, aqui, ainda vale um pouco a pena porque Bom, somos estudantes, temos tempo, estamos aprendendo. <risos> a gente pode ficar vasculhando o dataset incansavelmente, mas uma rotina de empresa onde você tem um prazo, talvez um dataset que tenha, sei lá, 15 mil linhas, você não vai conseguir fazer isso, entendeu? E isso são as dificuldades que o cientista de dados encontra. Aí a gente tem que lidar, né? É a vida. <risos> e aqui, se você quer todas as colunas você vai colocar um columns, ok? E aqui você consegue ver que tem alguns erros de escrita que precisam ser corrigidos. E aí a gente vai passar para isso. A gente pode fazer como? Usando o ponto replace. Então, a gente vai pegar o nome que está no dataset, vai puxar a coluna, no caso aqui, fabricante, e eu vou dar um replace, ok? Então, aqui eu abro as chaves e coloco o nome que estava, dois pontos, e o nome pelo qual eu quero mudar. Então, aqui eu mudei várias escritas que estavam erradas, e aí depois, não se esqueça, vírgula em place igual a true. E aqui eu puxei de novo a coluna de fabricante só para ver se todos eles foram corrigidos, se eu não esqueci de nada. E aqui a gente pode ver que está tudo certinho. Tudo em minúsculo. E agora a gente tem que mudar os erros de escrita de modelo. Da mesma maneira, ok? Vai puxar o, o nome aqui do seu dataset, vai puxar a coluna, não esquecer das aspas, tá? Sempre que é um nome, você coloca aspas. Well, stream string nome. <risos> Ponto replace, e aí você vai fazer da mesma maneira. Vai abrir as chaves, e vai passar o nome que você quer mudar, dois pontos, e o nome que você quer que fique. Vírgula depois... Oh, tá vendo a quantidade de erro que tinha? Olha isso aqui. Isso porque é um dataset pequeno, tá? Então, <risos> se prepare. <risos> Foi vírgula em place igual a true. E aqui eu puxei de novo a coluna de modelo para ver só se eu não tinha esquecido de nada, se estava tudo correto. E aqui, gente, como é que você sabe o nome do modelo? Como é que você sabe para que, que você tem que mudar? Quando você entra numa empresa, você tem que ter uma ideia do negócio. Então, assim, o Google está aí para isso. Não entendo nada de carro? Não tem problema. Ó, tem carros aqui, esse é um dataset antigo, tem carros aqui que são dos, é, dos, dos anos 60, então, eu obviamente não era nascida. <risos> o que a gente faz? A gente abre o Google e pesquisa. Esse nome aqui está errado. Qual será o correto? E aí sim você vai aprendendo. Então, por exemplo, se você estiver numa outra empresa que mexa com agropecuária e você não sabe de nada, é, cabe de você aprender para conseguir fazer uma boa análise exploratória. Entendeu? Você tem que ter pelo menos um pouco do background da empresa que você está, ou do que você está estudando. Bom, aqui eu deletei algumas linhas específicas, porque eles estão com o modelo vazio. O que, que a gente pode fazer? Às vezes a gente tem valores nulos e aí você... Puts, eu excluo? O que, que eu faço? Depende da quantidade. Às vezes, se metade do seu dataset tem colunas ou linhas com valores nulos, se você excluir, você vai perder metade do seu dataset. E aí, qual é o problema? Talvez não seja um problema que você precise resolver também, sabe? Porque, se foi um formulário, se foi um formulário mal escrito, uma, uma parte que, por exemplo, os clientes vão responder uma pesquisa de satisfação. E aí, tem alguma pergunta muito vaga e que não é obrigatório responder. O cliente vai deixar em branco. E aí, quando você puxar esses dados e for manusear, essas colunas estão com valores nulos. Ou então, alguém vai fazer um cadastro e sei lá, esqueça de responder alguma coisa, valores nulos, entendeu? Então, às vezes, o problema começa quando você vai recolher esses dados, entendeu? É um problema mais, assim, é, na primeira etapa, sabe? Só que aí, às vezes, também, não são tantos valores nulos, então são coisas que você pode resolver sem precisar buscar novos dados para fazer um bom modelo. E aí você tem que saber que, às vezes, sim, você pode excluir esses valores nulos desde que não sejam muitos. Porque se você tirar muitos dados do seu dataset, você não vai ter dados suficientes para fazer um bom modelo. Em outras situações, e se forem valores numéricos, você pode tirar a média daquela coluna. Ou então você pode colocar a mediana daquela coluna. Tem, tem várias técnicas. E isso vai depender do seu dataset, entendeu? Então, aqui, como eram poucas linhas, com o que estavam só com modelos vazios, o que, que eu fiz? Eu dropei. Dropar, né? Eu excluí. A gente já viu quando a gente dropou a coluna carname. Então, eu pego a coluna, eu pego o dataset, chamo o dataset de novo, dou um ponto drop e coloco as linhas aqui que eu quero excluir. Pronto. Aí, a gente tem algumas variáveis que estão como inteiros, mas que são categóricas. Então, a gente tem que mudar isso. Porque, por exemplo, às vezes você tem um dataset que tem datas. Tá, é um número. Mas você não vai fazer um cálculo com ele. É uma data. Então, você tem que mudar é, o the type dele para a data. Entendeu? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o card. É, que não faz sentido ele estar como inteiro se é uma, se é uma informação são é um dado categórico. Então, você vai e muda. Simples. Bom, agora as, as técnicas para você analisar, a gente tem análise... Uma tec... <risos> a gente tem análises mais estatísticas, em que a gente vê a média, a mediana, os valores mínimos, máximos e as correlações entre as colunas. E a gente também tem as, as técnicas de visualização, em que a gente vai ver histograma, para ver melhor como estão distribuídos esses dados. plot que é bom para ver outliers. E plots, que é bom para ver a relação entre colunas diferentes. Então, agora primeiro eu separei as colunas categóricas de numéricas. Só botei aqui ó: o sinal de diferente, o que for diferente de objeto eu coloco na, na, na variável numérica, e aqui eu criei uma outra variável para categórica, chamei as colunas de dentro do meu dataset. E as colunas que forem iguais ao tipo objeto, eu coloco na minha variável cars__cat, ok? E aqui eu só chamei de novo para ver se estava tudo certinho. Aí eu dei um ponto describe. Esse T aqui é só para... Ele muda um pouquinho a visualização, ele troca. Não sei se vai rodar rápido. Ah, eu acho que não vai rodar direito. Ah, rodou sim. Tá vendo como ele está Aqui e tem muito mais colunas, e às vezes, sabe, não fica legal de visualizar. E aí eu dou aqui, ó, um pouco C. Pronto. E aí, eu acho que ficou melhor. <risos> tá bom? É que a gente vai ver a média, desvio padrão, valores mínimos, e a gente vai ter os quartis, né, 25%, 55%, e os valores máximos. E aqui a gente consegue visualizar como tem valores que são tão diferentes dos outros. Aqui, tá vendo que eu puxei o, a coluna. Eu puxei o dataset todo, né? Eu não tô puxando só os valores numéricos. Não precisaria puxar tudo. Eu simplesmente poderia colocar um caso underline não, né? Que foi a coluna que eu fiz ali em cima, que ficaria muito melhor. Porque não faz sentido, por exemplo, o cara ID, e esse daqui tá aqui, ou por exemplo. Ah, entendi o que foi que aconteceu. Eu não vou essa daqui de cima. Mas, enfim. Você consegue ver que tem valores que estão muito diferentes um do outro, por exemplo. Esse aqui que é 2.14, e esse aqui que é já um número muito acima. E aí, você às vezes precisa padronizar esses dados, colocar em escalas mais próximas, assim, sabe? Para não, não ficar valores muito berrantes, estranhos para o seu modelo, porque como eu falei, o computador é uma criança inteligente, então você precisa passar tintim tintinho, o que ele vai fazer. E aqui eu fiz uma correlação, peguei os dados e puxei um ponto core. E aí, na correlação, você vai ver onde tem correlação positiva e correlação negativa. Então a gente consegue ver, aqui eu já deixei escrito, que a gente tem uma correlação positiva, acima de 70% dessas quatro colunas. E a gente também tem correlações negativas, né? É... Que tem essas duas, as principais, mas também tem de outras, porque tem bastante valores aqui, que a gente consegue ver. Os valores únicos de modelo. É... O dataset, apesar de ter, acho que tem 220 linhas numa parte de modelo, isso você pode fazer, por exemplo, para todas as suas colunas. Tá bom? Aqui eu peguei de modelo só para dar um exemplo quais são os valores únicos. Então, você coloca ponto .unique para ver quantas linhas tem de modelos únicos. Então, tem assim um pouco mais de, de 100, 100 nomes iguais. Assim, né? que a gente tem 513, o dataset tem 220. e a gente, Aqui a gente começa a visualização mesmo com gráficos e tal. Aqui tem um plot, aqui a gente está usando o Seaborn. O Seaborn ele é um pouquinho mais complexo de usado que o Matplotlib, tá? Então, se você está iniciando, que é uma coisa mais simples, começa mesmo pelo Matplotlib. só que o Seaborn, apesar de ser é um pouquinho mais complexo, ele é mais completo também. Então, às vezes, se você quiser fazer uma visualização um pouco mais bonita, ou quer usar mais recursos, vale a pena você investir o seu conhecimento, um pouco do seu tempo para aprender o Seaborn. Então, aqui a gente tem o valor do carro, né? Então, aqui a gente tem um gráfico distorcido à direita. Então, significa que a maioria dos preços nesse conjunto de dados é, são baixos, né? A gente tem aqui mais ou menos é, 15 mil, assim, né? foi aqui mais ou menos o que eu coloquei. Vamos supor que esteja aqui no meio. Então, é, a maior parte desses carros são baixos de 15 mil, então são baixos. E esses pontos de dados estão muito distantes da média, da média, o que indica uma alta variação de preços, né? Então, sem tem é uma alta variação, a gente tem aqui, inclusive, alguns outliers, né? Então, a gente tem 85% dos preços que estão abaixos, mais ou menos 18 mil reais, e a gente tem os 15% restantes que chega até 45 mil reais, entendeu? Então, às vezes, assim, a gente tem os outliers, e é uma coisa que a gente também precisa saber como tratar. Porque, às vezes, você pode, se forem poucos outliers, e você souber explicar como são os outliers, vale a pena você retirar. Só que se você não sabe explicar esses outliers, não sabe de onde eles vieram, pesquisou, pesquisou e não, entendeu? Não tire. Porque essas variações acontecem. Por exemplo, a gente tem aqui carro que é abaixo de 15 mil e tem carro que é acima de 45 mil. Entendeu? Então, vai ter alguns valores realmente, assim, que flutuam. Mas é isso. E aqui a gente continua é, plotando, né? A gente vai fazer agora a parte de visualização. Então, aqui a gente consegue ver que tem uma, é, muitos carros que são do Toyota, aí depois Nissan, Mads, aí Mitsubishi, por aí vai. E o menor quantidade que tem nesse dataset de fabricante é uma marca chamada Mercury. Então, a gente já sabe que tem mais carro, carro Toyota. E aí você, vai, você pode pensar, tá... Por que é importante saber disso? Bom, se você for uma loja que vende carro, talvez, então, seja importante você pegar, você fazer uma análise de marketing, uma análise de negócio e pegar esses carros, assim, que não tem tanta frequência, sei lá, uma promoção, o que a gente pode fazer para ter mais carros desses, para vender mais carros desses, por que, que tem mais carros Toyota? Provavelmente porque são carros mais baratos. A gente vai já descobrir quando a gente continuar fazendo análise. Bom, Aqui tem o histograma, várias, de, várias colunas. Então, a gente pode ver aqui que tem muito mais carro a gás do que carro a diesel. É, de portas, tem mais carros de quatro portas, mas a diferença de carro para duas portas não é tão grande. Hum, tem mais carros sedãs, por exemplo. Tem menos carros conversivos, o que a gente já consegue... A gente já vai tendo uma, uma ideia, né? Pô, um carro sedã é muito mais barato do que um carro que é conversível. Né? Então, o que é mais caro, você tem a tendência de produzir um pouco menos. Aqui é o tipo do motor. Então, a gente consegue ver, que, por exemplo, que o Toyota parece ser o carro favorito, é o carro que mais tem. Há mais carros a gás do que a diesel. Sedã parece o tipo de carro favorito. E aqui o tipo de motor é esse OHC. Não me pergunte o que é o H.C. <risos> é um tipo de motor. <risos> Bom, aqui a gente tem. Ó, deixa eu só passar aqui um pouquinho pelo código. No primeiro momento, assusta, né? Eu sei que assusta porque eu, quando comecei a estudar gráfico, eu fiquei assustada, porque você tem vários parâmetros e tem vários jeitos de você fazer às vezes o mesmo gráfico. Ou então tem parâmetros que às vezes você usa, às vezes você não usa. Então, assim, o que é importante? Abrir a documentação. Você pode ver várias vezes no YouTube, você pode pagar cursos, fazer curso de graça, fazer bootcamp, mas se você não abrir a documentação, não adianta muito, sabe? Porque a documentação ali está o cru do que você precisa saber fazer. Então, assim, e às vezes a documentação nem é difícil de entender, porque ela é muito direta. Então, assim, a documentação do Seaborn mesmo é maravilhosa. Tem vários exemplos, é, tem vários gráficos. Ah, se você quiser fazer um gráfico assim, é esse código que você vai usar. Pou, direto e reto. Então, assim, no primeiro momento, realmente assusta, entendeu? Mas quando você vai entendendo que você vai fazer um plot, aí tem aqui, é, vai puxar o data frame, aí você vai separar, vai fazer um group by, Entendeu? você vai perdendo medo, assim, sabe? Então, se você é iniciante, pode ficar tranquilo que com o tempo você vai ficando mais acostumado, tá? Aqui o tipo do motor a gente já viu, né? E a gente vai ver agora pelo preço. Então, assim, por que, que tem mais tipo de motor OHC? Porque ele é mais barato de fazer. Não faz muito sentido? E se a gente for ver aqui, ó, esse DOHCV, ele é o que menos tem. É uma linhazinha muito fina. Por quê? Olha o valor desse motor. Entendeu? Tem coisas que não valem a pena. Aí aqui é sempre bom quando você for fazendo o seu notebook, você ir é, fazendo comentários. Tanto para você, porque depois você vai, tipo, por exemplo, você fez um projeto e daqui dois meses você quer melhorar esse projeto. E aí você abre o notebook, aí você fica assim, caraca, por que, que eu fiz isso? O que, que é isso que eu estou fazendo? Isso acontece. Aí você tem que fazer o quê? Deixar um comentário. Então você sempre comenta, é super simples, você bota um, um joguinho da velha e tudo que está aqui agora é um comentário, entendeu? Aqui é um comentário. Ou então, você pode fazer assim, que é só mudar aqui de code para markdown. Pronto. Isso é bom para você e para as outras pessoas que vão ver o seu notebook no futuro, entendeu? E também é bom porque, por exemplo, eu já fiz essa análise. Então, às vezes, eu não preciso pegar todo com pressa, não preciso pegar o notebook inteiro e fazer uma análise minuciosa, porque todos os insights que eu tive já estão escritos. Então, é muito, muito mais rápido, sabe? Então, aqui, por exemplo, está escrito que o tipo de motor OCH, ele parece ser mais frequente. E a gente vai notar que, aparentemente, ele também é mais barato. né? Faz sentido. E aí, aqui, a gente tem o fabricante pelo preço. A gente vai ver também que, por exemplo, o Jaguar é o mais caro. Junto com esse é, Bilk. Aí, aqui também o diesel é mais caro. A gente pode lembrar também que lá no histograma acima, a gente viu que tem muitos mais carros a gás do que a diesel. Por quê? Porque é, um carro a diesel é mais caro. Aí, o tipo de carro também. Conversível, bem mais caro. Esse hardtrop, é, hard eu, é, eu pesquisei, e é aqueles carros que tem um, um teto mais rígido, tipo de caminhonete, assim, sabe? Então, faz mais sentido também ter pouco dele, porque ele é mais caro. Então, aqui tem, ó, Jaguar, Jaguar e Bill que tem os preços mais altos e diesel tem o um preço mais alto também do que o gás. E o hard drop conversível são os carros que tem os preços mais altos. Aqui, eu parei aqui porque, assim, é, já mostrei a análise estatística e a análise por gráfico, e aqui você pode passar um dia inteiro descascando minuciosamente todas as colunas, o que você precisa fazer, o que você precisa corrigir, as análises que você precisa fazer. Entendeu? Porque depois dessa etapa, não é mais análise exploratória. Entendeu? Você já vai começar a separar as variáveis que você quer para fazer o seu modelo. Aí você vai, por exemplo, pegar e fazer é, dooms ou... Enfim, você vai entrar numa parte... Vai passar para outra etapa de um processo, de, de um projeto de dados que não é mais análise exploratória. Com uma aula de análise exploratória, eu já parei por aqui. Então, assim, eu não vi se tem dúvida, mas se tiver alguma coisa, eu espero que você esteja no grupo do Discord, tá bom? Você tem que estar lá, tá bom? <risos> e aí, se você tiver alguma dúvida e quiser mandar no grupo do Discord, você pode mandar por lá, que eu pesquiso, ou respondo. Ou se você tiver... É, não sei, vergonha de interagir lá Você pode me chamar no privado Que eu vou te ajudar com certeza E a gente já conversa Tira suas dúvidas, posso te ajudar em algum projeto Bom, o que você se sentir confortável <risos> Bom, acabou aqui Essa parte E agora Eu preciso explicar para vocês Algumas tarefas do estágio Tá bom? Que eu vi que algumas pessoas tiveram dúvidas eu acho que seria interessante eu trazer aqui para explicar. Vai que você tem essa dúvida, ficou com vergonha de falar. Bom, estou aqui para isso. <risos> aqui a gente está no estágio 10. Ô, tá Cecília, bom. deixa eu só... Eu vou e botar a gente na tela. tem... Cecília, está me ouvindo? Oh, eu só então... vou jogar na tela o teu exercício. Primeiro assim, eu estou encantado, né? Parabéns, adorei. <risos> assim, eu sempre vou <risos> estar Ah, Muito tá então obrigada. Poxa, fantástico, Cecília, você tá super de parabéns, assim, muito, obrigada. muito bem. E vou jogar na tela, então, para você explicar um pouquinho a sua experiência lá no curso, não é isso? Você tá falando, isso. vai falar dos estágios, um pouco da jornada, é... do próprio curso que a gente está rodando, não é isso? Isso, eu vou explicar agora é, o que você vai fazer em cada etapa, porque pode ter surgido dúvida, e depois vou dar, é, vou explicar um pouco como foi o meu processo no curso, o meu feedback, enfim, essas coisas. Ó, oh, a Luciana, que trabalha também com a gente no projeto, está falando uma estrutura nata. A sua estrutura <risos> é muito obrigada. Sim, você está de super parabéns. a ah, gente, então, obrigada. Fico muito feliz. Eu vou jogar ali na tela, aí você mostra. É bom que você mostre um pouquinho, né? A tela lá do curso, né? Aquelas sim, atividades. Sim. Depois, se você quiser, abre lá o Discord também, que é o desafio final, né? Jogando, apontando para lá. E também, inclusive, aquela última sim. telinha do certificado, né? Que tem muita gente que está com dúvida também que eu tenho percebido se clica lá na hora do certificado e aí acha que não acontece nada, né? Então, uhum. fica, fica gravado no banco de dados. Como você já virou uma nossa instrutora, morra, né? Ó, a Larissa também. <risos> a sua explicação foi excelente, viu? <risos> Obrigada. É, é parabéns, Cecília. Eu vou jogar na tela, então, para você mostrar um pouquinho do curso para a gente, tá bem? Okay. Parabéns de novo, viu? Tá ótimo. Obrigada. <risos> Bom, voltamos aqui à tela. A gente está aqui no estágio 10, tá? Eu acho que os, os exercícios anteriores ao estágio 10 são mais intuitivos, né? Então, já está na tela que você precisa responder. Geralmente, você não precisa enviar um PDF ou um, um documento. É só, é, é só responder algumas perguntas, né? Então, eu vou pegar aqui do estágio 10 em diante. Bom, aqui você vai fazer um relatório final sobre o que você aprendeu e vivenciou. Então, legal, se você fez o curso mesmo com a afinco, você vai ter aqui que responder ah, o que você aprendeu, o que você vivenciou, o que foi interessante. Aqui mesmo, como eu estava comentando, eu gostei muito da aula sobre gráficos, tem um material incrível incompleto, incrível e completo, né? então eu frisei bastante isso no meu feedback. E aqui pode ficar na dúvida porque você vai querer escrever aqui nessa parte. E aí você vai fazer o output e vai ver como está. Mas não é aqui que você coloca, tá, gente? Você vai fazer um upload de um documento. E aqui, você vai ter um pergaminho com 10 dicas para os alunos. E assim, é uma parte que eu queria frisar com vocês, porque eu vi que algumas pessoas ficaram com dúvidas é, nessa parte de dicas na hora de mandar. Mas isso é do estágio 12, eu vou falar um pouco melhor adiante. Mas ver como é que é a estrutura, né? É, por exemplo, é tudo enumerado, é uma coisa mais clara, mais direta. Enfim, são as dicas que são os outros alunos que estão passando para vocês. E, posteriormente, eu acho que no estágio 12, você vai fazer a mesma coisa. Você vai escrever suas dicas e mandar para as pessoas. Mas eu já chego lá. E aqui é crítica de sugestões. Então, gente, não tenham medo tá bom, né, não sejam maldosos, não sejam maldosos, mas é muito importante ter o feedback, entendeu? Porque, assim, é um curso maravilhoso, feito com as melhores intenções do mundo, que eu sou muito grata de fazer parte, mas se você tem alguma coisa que, tipo assim, poxa, isso aqui eu acho que pode melhorar, ou então, hum, será que isso aqui não poderia ser feito de outra maneira? escreva, entendeu? É sempre bom ter uma opinião de alguém que está de fora, alguém novo que acessou o curso pela primeira vez, entendeu? Então, assim, não tem como melhorar e crescer sem o feedback das pessoas. Então, é muito importante que você seja sincero e falar, ou oh, assim, elogie mesmo. Eu enchi de elogio. <risos> então, mas vai de você, tá bom? E aqui, é a mesma coisa, você não vai escrever... Aqui e vai, por exemplo, vai salvar aí, tá bom? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar... Opa! Você vai colocar em um PDF e vai fazer um upload. Bem aqui, tá vendo? Aqui tá o meu relatório final e aqui tá essas questões respondidas. Tá? Então, talvez essa, dúvida, essa parte que pode gerar um pouco de dúvida. Porque você vai colocar o upload, aí agora aqui seguinte, tô que a minha internet está boa, <risos> a gente vai chegar aqui no questionário, ainda no estágio 10, tá galera? Gente, a internet de Manaus é uma coisa que assim cai uma gota no céu, a internet para é impressionante, mas vai carregar, tem a fé bom, aqui tem um questionário, tá? E aí você ele também é bem intuitivo, você vai ler certinho e vai responder as questões, tem algumas questões em abertas. Isso aqui é interessante falar. Por exemplo, a idade tá questão em aberta. OK, eu vou colocar aqui eu tenho 25 anos. Temos aqui uma resposta numérica. Vai que alguém, por Deus, vai lá e coloque bem assim, ó, 25 anos. Pronto. <risos> Entendeu? Isso quando você for ver lá no seu dataset, quando você puxar os seus dados, você vai ter que fazer essa alteração, porque não está, não é, ele vai entrar, por exemplo, deveria ser um número, né? No caso, um inteiro, e ele vai aparecer como uma um objeto, vai entrar como como se fosse uma string, porque aqui eu estou escrevendo, estou colocando caracteres. Então, é sempre interessante você analisar isso. Enfim. Aí, aqui, por exemplo, a cidade que eu resido, vou colocar Manaus, eu posso colocar Manaus assim, posso colocar Manaus assim, <risos> ou Manaus dessa maneira, <risos> tá vendo? Então, isso você pensa lá na frente, você vai ter que mudar todos esses dados, entendeu? Botar tudo, letra minúscula, enfim, mas é, é o trabalho do dia a dia de um cientista de dados, então... Acontece. <risos> Bom, aqui você vai respondendo e vai passando para frente. Como eu já respondi, e como ele é bem intuitivo, eu não vou responder de novo. Mas é um, um formulário do Google, é um questionário. Então, eu acho que aqui, pelo menos, eu acho que aqui não teve dúvida. Bora aqui para o seguinte, Aí aqui já começa é, o estágio 11. O estágio 11, onde ele tem? Olha, agora que eu quero ver a sessão de comentários, porque tá em outra tela, assim, né? Obrigada, gente. <risos> Bora ver aqui. Na verdade, Cecília, tá cheio de comentários te elogiando Gente, aí, que depois você não viu, de hoje, vai ver eu juro para vocês que eu vou desligar a live, eu vou ligar na companhia de internet e vou melhorar a minha internet. <risos> mas eu acho que tá lento porque tem transmissão. Mas bora ver. Ah, sim. Aqui é sempre a, as etapas que tem, em que você tem uma missão, uma história e tem um vídeo. Eu espero que vocês tenham assistido a esses vídeos porque eles são muito curtos eu acho que não chega até três minutos e eu não eu não sei ele tem uma mensagem muito boa e assim às vezes você tá você chega sei lá se você trabalha e está fazendo curso ou você está fazendo vários cursos então você também está cansado e vai fazer esse curso às vezes você está só cansado assim sabe e aí você pega para estudar Forçando a motivação. E eu gostei muito de ter essas etapas no meio de cada atividade. Porque foi um gás. Então, às vezes, eu não estava motivada. Mas aí, eu colocava esse vídeo que tem uma mensagem muito boa. E a trilha sonora, inclusive, também é ótima, sabe? Ela vai crescendo, assim, e aí você termina cheio de gás. É impressionante. <risos> então, não... não... Não percam esses vídeos. Realmente vale a pena. Dá um gás, assim. Bom, aqui tem a captura de tela. Que você vai mandar dentro de uma comunidade que você está. Por exemplo, ó. Você precisa entrar em algum grupo de discussão sobre tecnologia em alguma rede social. Pode ser WhatsApp, Telegram, Discord, Facebook, se alguém ainda usar. É, Instagram e etc. Então, eu mandei... Eu, vou, eu mandei aqui, né? Tirei um print. Enfim, mandei aqui. E aqui eu vou falar um pouco sobre a importância da comunidade. Porque, assim, todo, todo ensino hoje em dia, praticamente, é EAD. É muito... Ainda mais nessa área de tecnologia, que tem vários cursos surgindo, faculdades que ficaram totalmente EAD, também na pandemia, que todo mundo teve que ficar trancado dentro de casa... É muito solitário, sabe? É muito solitário você não ter um colega de classe para ficar conversando entre as aulas, ou então um grupo de estudo presencialmente, que eu sou apaixonada por grupo de estudo. E assim, tem uma diferença né, do presencial para o online, é de companhia, assim, sabe? De calor humano. E essas comunidades de tech, elas te ajudam nisso. Então, quando eu comecei, é, eu me senti um pouco sozinha, Principalmente por ser uma área é, que tem muitos homens, né? Então, eu senti falta de uma comunidade mesmo feminina, uma comunidade de mulheres. E aí eu entrei, tem várias, tem várias, entendeu? E aqui, por exemplo, pertencer a um grupo de tecnologia importantíssimo, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, principalmente para as mulheres. Então, tem muito apoio, tem muita troca, assim, porque tem questões que você não sente confortável para falar com todo mundo. Mas aí você fica uma comunidade dessa e vê que tem várias mulheres que são muito incríveis, mas também passam por problemas parecidos com os seus e rola uma identificação, entendeu? Tem aquela empatia ali gigantesca e você fala assim, nossa, aquela mulher incrível que eu admiro também passa por isso. Então, eu também vou chegar lá. Se ela conseguiu, se ela superou essas dificuldades, Poxa, por que, que eu não vou conseguir, entendeu? A gente tem que, principalmente as mulheres, né? É, a gente tem que entender que a gente merece o espaço que a gente está conquistando dentro dessas empresas, dentro de, de sala, dentro de qualquer lugar, assim, sabe? Mas como aqui o foco é um curso de tech... Principalmente nessas vagas de tech, entendeu? Então, a gente tem que ter a confiança e pegar pra gente mesmo. Não, eu realmente tenho que estar aqui, não aceito essa síndrome de impostor, entendeu? Assim, a confiança fica abalada, vez ou outra, mas... É importante entender que as mulheres mais incríveis que você admira também passaram por isso. E que não é isso que vai te derrubar, entendeu? O que vai te derrubar é desistir. Mas é isso que você não pode fazer. Tem que tomar as regras da tua vida... E fala assim, não, é isso aqui que eu quero, então eu não vou desistir, e você vai tentar até conseguir. Entendeu? Inclusive, é uma parte muito positiva que eu achei do curso, que foi a palestra, a palestra da Heshma, é, é, Saudiani, eu acho que é assim que fala o nome dela. Eu já falei dessa palestra para todo mundo. Então, se você não chegou nessa etapa ainda, por favor, veja aquele vídeo da palestra dela no Google, que é impressionante. Aqui é onde acho que surgiram mais dúvidas, tá? pelo que eu vi no grupo do Discord. Então, você tem que mandar uma lista ou um vídeo. Um vídeo de três minutos da sua percepção do curso. Ou você vai preencher um relatório com dicas e sugestões de aprendizado para os outros alunos. Gente, lembra que eu falei? Como era importante você ver o escopo que tava daquelas dicas, enumeradas, tudo bonitinho? Então, é, tente fazer daquela maneira, assim, sabe? Porque, assim, é, não é só... Acredite. Não acredite. Não é só você que passa por essas dificuldades. Não é só você que tem insegurança, não é só você que precisa de dicas. Então, se você puder fazer dicas que vão ajudar as outras pessoas, entendeu? A minha estava aberta aqui, eu acho que fechei. Mas, assim, pense, poxa, tem uma comunidade tão legal aqui que está surgindo. Eu quero fazer parte, eu quero ajudar. E então eu vou mandar minhas dicas também, e aí, se empenha, faça, porque outras alunas, outros alunos vão ver e vão ficar inspirados, vão falar assim, poxa, isso aqui eu não fazia, talvez me ajude na minha produtividade. Poxa, isso aqui eu não fazia, talvez me ajude a terminar um projeto. Assim, sabe? Então, eu acho que essa, essa atividade, assim, que fecha, que você também, inclusive, vai fazer o upload, tá? Ele é upload num documento ou Word ou PDF, tá? Então, você vai fazer aqui e aí você vai mandar lá na comunidade do Discord, tá bom? Não é só enviar aqui, porque assim, a comunidade do Discord é onde tem as nossas trocas, onde a gente pode compartilhar esses tantos documentos quanto os ensinamentos, dúvidas, ajudas, então é muito interessante a comunidade que está sendo criada, eu acho que é importante fazer parte dela, então além de mandar aqui no site, por favor, não esqueça de mandar também no Discord. Tá, e aí, na parte do certificado, tem dois, tá? Porque aqui, aqui não tem miserê, tu sai com dois certificados. Você sai tanto com o certificado do Heroic Journals quanto com o certificado do técnico do MOC, do técnico de Lisboa, tá bom? E aí, um, você consegue, se não me engano, eu baixei ele direto aqui do site e o outro chega pelo seu e-mail. Deixa eu ver se vai carregar aqui essa parte. Ah, sim, a comunidade de PyLadies, né? É muito boa também, tem a iGirls, tem programaria, tem um que eu adoro muito, que é Mulheres em Dados. Eu recomendo para todo mundo. É uma comunidade extremamente ativa. Então, o Discord delas, assim, é todos os dias, muitas mensagens. <risos> Bom, parabéns. Você concluiu o seu curso. Você virou uma verdadeira heroína. E aqui é onde você vai pegar o seu certificado. Então, a gente já está aqui na, no último, na última etapa. Bora ver aqui se é na próxima. Próxima. O legal também de participar de comunidades é que tem vários grupos de estudos, né? Eu lembrei agora, porque eu falei mulheres em dados, e assim, às vezes você quer aprender SQL. Putz, por onde eu vou aprender SQL? Com certeza, com certeza, existe alguma comunidade no Brasil, em Portugal, em qualquer lugar do mundo, que tenha aulas específicas de SQL, por exemplo, entendeu? Ou tenha... Grupo de estudos, é, leitura, clube do livro técnico, entendeu? Ah, eu quero ler história para dados, mas quero conversar com alguém sobre isso. Tem uma comunidade para isso. Gente, tem comunidade para tudo, a internet é incrível. Bom, aqui as instruções para o certificado, tá? Então, você vai colocar o seu nome completo e o e-mail. Então, aqui, meu nome meu e meu e-mail, e aí eu vou salvar. Eu acho que não vai salvar direito, porque, assim, no meu caso, já salvou, né? Eu já terminei. Então, eu cliquei aqui em salvar, mas eu acho que nada vai acontecer. <risos> mas, enfim, você vai salvar aqui. O certificado vai ser gerado e ele vai chegar no seu e-mail. Tanto que aqui, ó, tá vendo que o seguinte já tá assim? Não tem mais para onde ir. E aí, ele vai chegar no seu e-mail você pode ficar tranquila, tranquilo, respirar fundo. Mas se você estiver muito ansioso mande mensagem no Discord, fala, gente, meu certificado, cadê? <risos> Mas fique tranquilo, que quando você coloca bem aqui, é o seu nome com certificado e o seu e-mail, que é para onde vai o certificado, tá bom? Bom, gente, eu acho que o que tinha para mostrar era isso. Mais alguma coisa? Então, você está me vendo aqui na tela, Cecília? Está me escutando? Cecília, tá me vendo? Oi. Oi. Tá me vendo? Agora tá é ah, porque você tava com duas telas, né? Eu acho é. que é isso assim. é, de novo. Assim eu tô super contente, super feliz aí da sua colaboração. Você tá compartilhando esse conhecimento com a gente, né? Eu acho que ó, Obrigada. muitos elogios, né? Os meninos, as meninas lá do Brasil e de Portugal tão perto te acompanharam. Acho que é, a sua fala, o seu a sua dinâmica aí de, de, de poder dar as instruções também, Cecília, foi muito legal, muito bacana, muito bonito. Né? A gente agradece a sua contribuição aqui no projeto também. Já te convida para outras vezes, né? até porque essas redes de colaboração, realmente, como você está falando, <risos> eu acho que cada vez mais que a gente fica junto, fica mais junto e mais juntas, né? Então, eu acho que todo mundo se unir Sim. e estar tá dentro dessas, dessas questões são ótimas, né? Então, assim, seu conteúdo foi uhum. muito maneiro, muito legal, Você super de parabéns. É... <cười> E a gente continua, né? A gente vai continuar conectado. Tem um grupinho lá no Discord, está todo mundo também junto. E aí eu te convido, Sim. assim, para você dar a sua última mensagenzinha aí para as meninas de Portugal e do Brasil, para os meninos também, né? Faz aquela sua última chamada. Uhum. Já te agradecendo também. E a gente finaliza essa nossa grande live, né? Uma inédita com uma própria estudante do curso, né? Que está é, contribuindo com seus conhecimentos aí também. O que, que você dá de última. Mensagem aí para o pessoal, Cecília? Gente, o que eu posso falar é que não desistam, assim, sabe? É um, é um curso muito bom, é um curso que vale a pena, é uma, é uma comunidade que está crescendo, e então se empenhem mesmo, assim, sabe? Se você tiver alguma dificuldade, não tenha vergonha de falar, existe um grupo no Discord para isso, existem mentores instrutores que estão ali para te ajudar, e são pessoas maravilhosas, que não vão... É... Fazer uma piadinha ou, sabe, tirar um sarro, porque você está com uma dúvida que você acha que é boba, mas nenhuma dúvida é boba. Então, não vão por esse caminho. É, é um recado, assim, que eu deixo para não terem medo, assim, sabe? Eu acho que ciência de dados é uma, é uma área que interessa muita gente, mas muita gente, quando começa a estudar, fica com muito medo do conteúdo, né, da complexidade do conteúdo, matemática e estatística. Mas eu acho que tudo é questão de determinação, né? Quando eu comecei a estudar mesmo, eu ficava muito ansiosa, porque eu achava que eu não ia dar conta. Mas a questão é que não existe isso de não dar conta. Todo mundo é capaz, todos nós somos capazes de fazer coisas incríveis e aprender matemática e estatística é uma coisinha assim, sabe? Tipo, a gente ainda vai realizar tanto, a gente ainda vai fazer tanta coisa para desistir de um sonho por medo de não sair bem, sabe? E tudo bem se você não for bem no primeiro projeto ou na primeira tentativa. Ninguém consegue ser bom de primeira. Então, continuem tentando, façam mais projetos, rodem mais códigos, aprenda mais um pouco de Python. Tem sempre alguma coisa nova para aprender, uma pessoa nova para te ensinar, para te ajudar. Participem de comunidades, isso realmente muda muito. Ajuda demais. Então, assim se vocês querem um empurrãozinho... Para não desistirem, eu estou te dando oi, burrãozão. Então, só continue nessa jornada. E é isso. A gente se vê em algum lugar por aí. Muito lindo, Cília. Muito maneiro. Acho que isso complementa aquela fala que você falou do vídeo, né? Sim, maravilhoso aquele vídeo. Porque ela comenta exatamente isso, né? E assim, na literatura uhum. científica, né? Tem essas questões que são reportadas pelas meninas. Às vezes... As meninas elas querem ser perfeitas, ou seja, ficam com medo de tirar dúvida e de uhum. errar. Só Sim. que a questão não é a perfeição, a questão é ter a coragem. E os meninos, Exatamente. na literatura científica, também colocam que eles têm mais coragem de perguntar. Né? Quando eles estão desenvolvendo, eles vão lá, tem um código, ó eu errei, como é que faz? Ele pergunta, pergunta toda hora. Uhum. Então, as meninas ficam com um pouco mais de vergonha, né? elas se sentem né, com menos... Menos a vontade para fazer as perguntas ou para errar achando que é a perfeição. Só que não é a perfeição, é a coragem, né? E todo mundo tem que é, ter coragem, né? como você falou. Então, uh -huh. eu acho que, que é isso. A gente vai terminando, então, por aqui, pessoal. Obrigado a todo mundo aí também que acompanhou a gente Obrigada. pelo canal. De novo, super obrigado a você, Cecília, uma verdadeira <risos> heroína. Parabéns. <risos> Obrigada. Uma... Boa noite para o pessoal lá no Brasil. E... Boa noite para o pessoal de Portugal e boa noite pro pessoal do Brasil. <risos> Cecília, a gente se vê essa semana lá no Discord. <risos> tchau, Vai, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau. <risos>